Fala aí, galera, loucos por Daniel. Pessoal, a gente vai fazer aqui, nesse espaço aqui, a gente vai fazer uma sanca que curva, tá? Como vocês podem ver, nós estamos trabalhando debaixo de telhado. Então, o que que acontece? É... A primeira coisa que a gente fez agora aqui, já definimos o pé direito do forro, tá? O forro, ele vai ficar com 2,60. E eu vou agora, acima desse forro, eu vou criar aqui uma estrutura com placa, para poder fazer a parte de cima do, dessa sanca curva. Então, eu vou botar mais 13 centímetros acima, tá? Poderia ser 15, poderia ser 10, mas eu vou botar 13 centímetros acima para a gente poder fazer a parte de cima do forro e não ficar aparecendo a parte de cima da, da sanca, né? Onde vai refletir a luz, não ficar aparecendo o telhado, tá bom? Loucos por Drael! galera o resultado final aí da obra né o quarto aqui ó foi feito um forro reto aqui na sala foi feita a decoração A sanca curva aqui na cozinha foi feito esse esse detalhe aqui né para poder botar uns, uns pêndulos aqui e ali foi feita ali aqueles nichos ali pessoal aqui que ele vai botar ali é, coisas ali para enfeitar a cozinha dele, né? Aqui é o forro reto. Esse detalhe aqui ele faz a separação da sala para cozinha, então ficou uma coisa bem legal ó. essa separação da sala para cozinha, tá? E aqui no banheiro, pessoal, forro reto aqui também. E é aquilo. Tá aí a prova que você pode fazer qualquer tipo de decoração numa casa com telha.